E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje site de skins de CSGO aqui novo pra vocês conferirem que é o CSGO Run, já tô com algumas skinzinhas legais aqui no inventário, vou explicar pra vocês tudo sobre o site, como é que funciona, ele tá com uma cara nova, tá com um design mais bonito, e é um site muito safe, que tem um estoque insano de skins de CSGO, tá? Vou colocar aqui, ó, os itens mais caros, mano, temos Dragon Lore, temos Raul, temos aí Alpe the Prince, e... tem várias coisas boas realmente, tipo, vai infinitamente pra baixo aqui, um estoque muito insano, gostei, e Claro que temos aí skins mais baratas também Tipo assim, skins aí de 10 dólares Skins de 1 dólar, né mano? Realmente tem uma variedade grande E aí é bem fácil Você pode comprar as skins aqui na lojinha, né? Elas vão pro seu inventário Antes você só precisa ter depositado no site, obviamente Que é esse botão E usando aí o meu código LOGIN Você já ganha aí 15% de bônus na hora de depositar Então é só usar o link na descrição que o código tá lá E aí aqui a gente tem o Crash Tem outros jogos aqui também Tipo o Double, o PvP e tal né? Temos como apostar em jogos de CSGO né? e esportes a lá os jogos que a gente vai ter no Major, meu irmão Então vai ser bem massa o Major Eu tô animado pra caramba E o CSGO Run também tem aqui alguns bônus Tipo, ó, tem um sorteio grátis a cada 30 minutos Eu achei isso aqui interessante do site E aí, vamos começar então aqui no Crashzinho Ou então vou mandar uma vez no Double Só pra testar Porque a gente usa as nossas skins, tá ligado? Isso que é louco Ó, vou colocar aqui uma skin minha de 10 dólares Que eu acabei de comprar Vou no CT Vamos ver se vai dar CT As últimas duas vezes deu TR Bora confiar Ah! Ai, passou o TR Eu acho que aqui no Crash tava mais interessante, ó Crashando em 6x, 5x Caraca, bicho Como que eu perdi essa onda insana aqui de, de Crash, velho Ó, dá pra ver até o histórico aí da rapaziada Os itens que eles transformaram eu Achei bem legal, mano O site tá bem massa E ó, crashou em 2x redondo agora, mano Eu quero começar bem safe Tentando acertar 1.5x, ó Que foi o que eu coloquei aqui Mas também posso clicar a qualquer momento Vamos testar, ó Se eu quiser tirar aqui 1.30 Saiu de boa, 1.31 E eu transformei uma skinzinha minha de 50 dólares Numa skin de 63 então aqui ó, Profit já não ia chegar em 2x Como também a gente pode arriscar mais Tipo assim, queria pegar umas skinzinhas aí De 10 dólares e tal, mano Pra gente poder pegar tipo skins de 10 dólares E colocar, né, por exemplo, sei lá, em 10x Tá ligado? Deixar rolar, ver se chega Chegou agora pouco pouquinho 11x, ó Eu vou colocar essa daqui em 10x Deixar rolar, vamos lá, e ó, já tá aparecendo em tempo real A skin que tá virando, né Vai chegar em 2x, eu acho que de boa Eu acho que 10x é querer demais Eu vou tirar antes, tá? Eu não vou deixar até 10x Posso me arrepender? Posso, mas eu acho que tipo assim 3, 4x, já é um profit legal. E tá aí, mano. Transformou o skin de 10O num adesivo de 30. Safe chegasse em 10. Ah lá, olha que burrice. Olha que burrice. 8x. Nossa, eu devia só ter largado. Chegou, mano. Caraca. E crashou em 12. Um monte de gente ganhou dinheiro aqui nessa rodada, velho. Vamos ver se a gente faz um upgrade nesse adesivo de 30 dólares. Eu vou colocar no CT de novo. Tá dando muito TR, mano. TR é o verdinho. Bom, vamos lá, velho. Se cair no CT, a gente dobra o valor do sticker que eu acabei de triplicar, mano. CT? CT? Ah, não, velho. Ah, não, mano. Quer saber? Eu vou mandar aqui no do meio quando ele cai. Tá 14x, velho. Será que é a hora? Ah, falta Tô força. E agora foi no CT. Ah, não, mano. Não. Eu vou ficar no Quest que eu ganho mais. Olha isso. Acabou de crashar em 7x, velho. Vamos colocar aqui uma skin nossa no 2x. Vamos lá. Vamos começar os lucros, mano. Beleza. 1.20. Tá tranquilo. Subindo. Chega em 1.50. Já é um bom, bom significado. Vai chegar em 2x, mano. Beleza. Boa. Pronto. Virou uma faquinha. Eu vou entrar agora tentando um... 3x, mano. 3x, mas vou deixar, velho. Vou deixar a famas. Acabou de crachar duas vezes bem baixinho e eu não vou mexer, mano. Eu não vou mexer porque sempre que eu tiro antes... Ah, não. Crachou, velho. Crachou a minha fama, mano. Ah, vou arriscar a USP Prince Trim, então, velho. No 3x. Vai. Vai, USPzinha. Volta três vezes mais cara. É agora. Começou, mano. Começou. Ó, já virou uma luva ali. Faca. Mas tá longe ainda de 3x, velho. Vai, vai, vai. Continua. Passou de 2x, eu vou confiar, mano. Beleza. 1.9022. Agora é, agora é lua, mano. Agora é lua. 3x, x chega fácil, vai, não vou tirar Ah, eu pensei em tirar antes, caraca, velho Bom, eu vou ter que comprar mais coisinhas Na loja, provavelmente, mas eu vou tentar Um 5x com essa faca, mano, vamos ver A hora que aparecer uma faca muito louca, eu acho que eu vou acabar Retirando, mano, vai, deixa ela um pouco Era uma navaja, né, vamos ver o que que dá pra transformar Uma navaja, talvez Uma faca tipo uma baioneta, sei lá Alguma parada assim, ó, já tá 2x Vou deixar aí, mano, a hora que eu ver uma faca muito massa Eu tiro, bora, 3x eu vou tirar Tirei Ah lá, ah lá O oh, louco Que upgrade foi esse, velho Uma navaja virou uma dessa E foi mais ainda Nossa, mas eu ia ter confiado em 5X e ia ter perdido Beleza, beleza, gostei Agora, como eu não quero mais riscar essa faca Porque eu já achei ela legal Eu vou pegar skinzinhas mais baratas aí na loja novamente Vamos ver se a gente consegue chegar Num tão sonhado, sei lá, 10X, mano Isso seria muito louco, velho Ah lá, primeira tentativa aí Achou Segunda tentativa vai ser com essa 5X aqui, mano Se chegar em 5X, eu já confio, mano Vai, vai O difícil é passar do 2 dois... Do 3, porque é onde geralmente acaba crashando, tá ligado? Já tá em 2x, beleza já se transformou em umas skins ali melhorzinhas, mas vamos deixar continuar, velho porque se chegar em 10x, essa skin de 10 dólares vira uma skin de 100 dólares, mano aí sim a gente tá falando de um profit absurdo, 5x já tá aí já, mano, ô louco, já dá pra virar uma skin de 50 dólares, eu vou deixar, eu vou deixar mano, não, não pode crashar perto de 10, cara chega em 10x e crasha depois vai, continua, agora que chegou em 9 já era, gente, consegui uma 5.7 case hard de 10 dólares virou uma Navadia, mano. Tô louco. Será que vai bater 20x, velho? Não. Isso aqui tá inacreditável, cara. Nossa, não é possível. Crash em 22. Safe, velho. Safe. Tô com duas facas iradas. E, galera, o site é muito safe. Gostei, mano. Bem legal. O design bem moderno. Funciona tudo bem fluido, tá ligado? Bem tranquilo. E agora eu mandei aqui uma apostinha de 10 dólares no CT. Mano, é a terceira vez que eu boto CT. Se não der, eu desisto. Beleza. Não, não foi beleza, não, mano. Foi TR de novo. Eu acho que eu tenho que ficar no Crash mesmo. Se eu voltar nesse site, eu vou ficar apenas no Crash, que lá eu me dou bem. E aí tem, enfim, no seu perfil você pode pegar e usar o código login, como eu falei, para você ganhar o bônus para pegar suas skins, é só você clicar em obter E aí você manda para sua skin e você aceita lá E tamo junto, não esquece de deixar um like nesse vídeo É nóis galera, um abraço, falou!